Hair Blocker, será que esse produto é pra mim? Tudo bem pessoal, é o Ender Silva aqui do canal, é, eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre esse produto, o Hair Blocker, eu vim aqui, é... ai pessoal, tô sentado aqui, e eu vim aqui falar pra você que tá pensando em adquirir esse produto aí, bom, o Hair Blocker é um, um produto para tratamento de queda de cabelo, vocês sabem né, e assim, eu tô satisfeito tá, com o produto, tô muito satisfeito com o produto, eu tá faço o tratamento aí já tem mais ou menos uns 11 meses por aí. Eu acho que eu já faço esse tratamento já faz uns 11 meses por aí. E assim, pessoal, para mim tá sendo muito bom, né? Eu, eu percebi, meu cabelo parou de cair. Que é, assim, eu tô, tô com mais disposição porque é uma vitamina, tá? O produto ele é, ele tem 30 dias de garantia, né? Então assim, um produto que não que não ia valer a pena ou que não ia dar resultado, eles nem colocar 30 dias de garantia. Você pede o produto, né? Aí ele chega na sua casa. Você toma, são dois potinhos, né? Um pra amanhã e um pra noite. Aí você pode tomar ou uma cápsula, ou duas cápsulas à noite, ou uma cápsula, ou duas cápsulas cápsulas de manhã. De manhã, não, que acorda à noite antes de dormir. Né? Eu já tô no tratamento de duas cápsulas. Eu comecei com uma. Então, eu comecei com uma cápsula só. né? E se você tomar uma, aí dá aí 60 dias, né? Porque são 60... É cápsulas, se você, cada potinho, se você tomar duas, aí dá 30 dias, né? Então, assim, se você tá tomando e, tipo, 25 dias não deu resultado, você perde seu dia de volta. Onde é que você vai perder nisso? Você entendeu? O que você tá perdendo? Tempo pra digitar lá? Sabe, gente, então, assim, e tem gente que acha que é simples assim né Ah eu vou tomar um potinho aqui só entender se não resolver se meu cabelo não tiver se eu tiver crescendo aí um um cheio de cabelo não serve se você tá achando que o produto vai tra vai trabalhar no seu organismo desse jeito nem gasta seu dinheiro Isso é um tratamento né toma um mês dois com um mês você percebe você começa a perceber a, que para a queda de cabelo com dois meses você começa a a, a, a, a, o seu corpo cabeludo começa a ficar mais nutrido mais nutrientes com três meses você começa a perceber o efeito de cabelo cabelo mais cheio eu tenho vídeo aqui no canal aqui de 11 meses atrás que eu tô bicho muito careca você vê um cabelo muito mais cheio muito melhor muito melhor e eu tô que eu tenho 11 meses que eu tomo né eu podia pegar ali para vocês que eu cabelo de acordar tô fazendo nesse vídeo bem cedão agora. É, mas no próximo vídeo eu vou mostrar o, o potezinho aqui, os dois, pra vocês, pra vocês verem como é que é. Mas aqui tem um site oficial, vou deixar aqui embaixo, aqui é aquele spotinho lá do site oficial lá. Não tem... Gente, é aprovado na Anvisa, não tem contraindicação. Então assim, é só nutriente o organismo, é um produto natural, não tem, não tem contraindicação. Você só não pode ser gestante, lactante e não pode ter menos de 16 anos, né? Mas assim, não tem nenhuma contraindicação. Então você pode tomar tranquilo, tranquilo. E se você começou a fazer tratamento e não gostou, com um de 30 dias, porque eu acho que as pessoas que fazem tratamento com um de 30 dias e não gostou, acho que tem que ser um milagre. Eu nem gastaria meu dinheiro. Agora, quem realmente quer que eu meu amigo não paguei o preço, não, quer ficar careca, não, você tá louco. E eu já percebi que eu tô bastante, bem mais cabelo na cabeça. E vou tomar isso aí até os meus 80 anos, se precisar. Moço, céu, dá menos de um real por dia, moço. Você sabe quanto eu gasto por dia? Você tá é doido, um real... Você não toma nem café direito. Entendeu? Então, é isso aí. Pra quem quer adquirir, eu vou deixar o link do site oficial aqui. Gente, não é vendido em qualquer lugar, tá? Só no site oficial. Farmácia, submarino, esses sites aí de leilões aí, não vende. Lá no site fala que só vende no site oficial, tá? Eu vou deixar o site oficial aqui pra quem quer fazer um tratamento de verdade aí, tá bom? Espero ter ajudado, deixar as dúvidas aí. É, qualquer dúvida que vocês tiverem. Que eu faço um vídeo aqui ok? respondo as dúvidas aí. Beleza? Espero ter ajudado. É meu depoimento. Eu tô adorando o produto. Adquira o seu aí. Vamos fazer o tratamento. Negócio de ficar careca não dá não. Tamo junto. Grande abraço.